O irmão Volnei e a irmã Diva têm cumprido isso, valorizado as almas. Glória então Deus. foram convidados, os que estão aqui, foram convidados a Glória. participar Aleluia. dessas Aleluia. bênçãos. Glória. Se você tem algo tão bom, tão maravilhoso, você quer compartilhar, não é um segredo que você quer esconder, é. é algo maravilhoso, é uma bênção, é coisa boa, oh. é notícia boa. Oh. Evangelho oh. é boas oh. novas. Oh. E é por isso que você é convidado oh. a conhecer esse evangelho, oh. conhecer esta fé. Oh. Evangelho significa boas novas. Oh. Os, os oh. discípulos, quando receberam o Espírito Santo lá em Pentecostes, eles saíram... E foram anunciando essas boas novas Que Jesus ressuscitou Ele morreu no Calvário Por mim e por você Verteu Amém. seu sangue e pagou o preço Mas ele não ficou morto Ele ressuscitou Ele está vivo E mais do que vivo Ele está em nós Através do Espírito Santo Essas boas novas é o que estamos você tem direito ao Espírito Santo quando você aceita o Senhor Jesus Cristo em sua vida através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e tendo o Espírito Santo você passa a ter direito à vida eterna não importa os problemas que você está passando aqui hoje você pode contar para quem pode resolver os seus problemas você pode contar para o único que é capaz e tem todo o poder para resolver tudo que você tem de Nossa. problema na sua vida. Conta para ele nessa noite. Não fica pensando, ah, mas a minha vida está enrolada, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas... Porque o que o diabo quer é colocar na sua mente que você não é digno da salvação. Que você não é digno da vida eterna. Você pode olhar para um irmão, para uma irmã e dizer, não, eu não dou conta de viver como um cristão. Porque eu estou com a minha vida enrolada, eu tenho pecados. Todos nós somos pecadores. Nenhum de nós é digno. Mas ele é digno. E se você entregar a sua vida a ele, confiar nele, ele faz a transformação em você.